Esse dia, porque ele tá achou, ele mundo. achou quatro preservativos em cima do guarda-roupa dele, ele falou que ele não usa e nem a mãe dele, de quem era? Ah, vou contar essa história Tinha tipo, eu fui procurar ah. meu chapéu Tá lá em casa, aquele preto tá. tá, eu quero Aí eu fui procurar em cima do guarda-roupa pedi... Tinha quatro preservativos, dois de trutifrutos que eu sei pra que serve essa peste Menina, aí eu fui perguntar pra mim que minha mãe não usa essas coisas e uh -huh. tô... é minha mãe castrado, Ela uh -huh. não usa esse negócio uh -huh. Nós é castrado, oh, Quem castrou tua mãe, porra? Castrou. Todo mundo. Né? Todo mundo. <risos> e você é se castrou também. Né? É. eu tirei foto, pá. E disse, minha mãe, de que esses preservativos? Oh, <risos> oh, Não bonitinho, hein? Ah, é. Aí ela disse assim: É, que é o um amigo dela que deixou lá. O <risos> um amigo dela foi lá e deixou lá os preservativos. Amigo. Ah, entendi. Um amigo. Aí deixou lá os preservativos, mas aí eu joguei fora e um eu abri. Pá, véio, eu adoro o trutfruti. Cheirou... Eu nunca vi essas camisinhas de trutfruti. Mordi pra ver. Tinha gosto de fruta mesmo, mano. A camisinha tinha gosto de fruta. Tinha gosto pra porrada, eu mordi uma. Você mordeu a camisinha, vô? Foi, tinha gosto de fruta, aí ficou o óleo na minha boca. <risos> e aí, não se esqueça de deixar o like e se inscrever.